Salve, tropa! Muitos de vocês pediram para eu reagir a esse vídeo do Ricardo Salles contra o General e vamos lá. Os apoios, mais do que justos, nosso grande ministro da Defesa, prazer em vê-lo. Eu, senhor ministro, eu, com a experiência dos dois anos e meio com que estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, convivi né, com todas essas operações, situações e questões do governo por dentro, no Executivo, queria fazer algumas ponderações. A primeira... Uh, Circulou aqui no Parlamento uma informação de que havia um movimento para terminar, acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos dois anos e meio do governo, e depois do que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima. Né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma, de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não sei, não tinha uma única operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade. A... Ai, o nosso exército serve pra quê, cara? Um exército sem guerra, um exército sem combate serve para encher linguiça, para ter picanha para esses generais, pelo jeito. única operação, a única operação efetiva que foi feita, foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações, porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. E, aliás, esta operação Munduruku resultou, na apreensão do avião da FAB, pelos indígenas lá em Jacareacanga E quem mandou. Perdemos, tropa. Perdemos pros indígenas, véio. Nossa, pô. Que exército é isso? Que exército é esse, meu pai? Mandou os indígenas para Brasília no avião da FAB para liberar o avião. Foi o então ministro da Defesa. E não teve. Na época, a dignidade de via público é dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígena para Brasília. Foi o ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB, que estava prendido em Jacareacanga pelos indígenas. Então, é preciso deixar bem claro isso. Perdido. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Segundo. Artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum. Será que existe ainda alguém que acredita nesse artigo 142? Será que tem algum atio, tio do Bolsonaro que ainda acredita nesse daí? Se tem, me diga nos comentários, porque você é uma peça rara. Não foi usado e não deve ser usado. Realmente, melhor remover o artigo 142. É Aliás, bom, com relação né? a Gelios. Lembro aqui que quem desempenhou um papel muito importante lá foi a Força Nacional, junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o CEMIBIL. Essas operações, sim, tiveram muita efetividade em solo, mas só quando a Força Nacional entrou nas operações. Terceiro, com relação à politização das Forças Armadas. Embora o discurso seja de despolitização das Forças Armadas, o que nós estamos vendo é uma tucanização das Forças Armadas. E o general Arruda que o diga quando foi surpreendido pelos discursos e falas que deram ensejo depois ao seu enfraquecimento à frente do Comando do Exército. Terceiro lugar, guerra cibernética. Não tem. Seria quarto, né? Mas tudo bem. Algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O, o batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai. Oh, pode falar isso, Carzales. Você não tem medo do de Deus ministro, Moraes? Não? Tem medo do de Deus ministro Moraes, não. Vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse a GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Quarto ponto essa obsessão com conteúdo nacional e aqui, senhor presidente. Eu eu faço peço vênia, entendi bem a sua colocação, muito pertinente, mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim com essa obsessão. Ai, ai, nada funciona no Brasil. Vocês acham que a gente vai ter satélite e submarino, né? Aham. Uhum. Fica esperando aí, Otário. Obsessão de conteúdo nacional. Uma mentalidade da época do Geisel não tem o menor sentido isso nós temos que acabar com esse negócio, nós estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública estamos enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite coisa que o vale, e digo isso com experiência própria de várias outras, eu fui visitar lá o local do submarino nuclear, fui à base de Alcântara fui em várias operações, vários lugares e digo mais, me lembro aqui durante a, o governo passado que se encerrou vários membros do governo, e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Embel, um ano para entregar um fuzil um ano. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em um ano para entregar para as pessoas que queriam comprar. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe. Enfim, uma infinidade de recursos públicos gasto nisso. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, a, o centro, lá o Sensipan, que dava as imagens de Prodes e deter e tudo mais, para nos ajudar, uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria dez vezes mais rápido com um, um milésimo do custo. Por fim, eu ia comentar aqui do sistema de, controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai trans, transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro. Com relação ao orçamento, para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê. Eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa. Que, aliás, é um caixa sem fundo. Ai, ai, ai, ai, é incrível, incrível, né? A gente tira de... Ah, vamos, vamos recuperar a, re... a corrupção. E vamos gastar com o quê? Mais corrupção. Ah. 124 bilhões de reais, ah. Seu número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar do Ministério do Meio Ambiente cujo orçamento é 3 bilhões, 3, 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk que foi usado lá em Santa Maria quando foram feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. 1 milhão e 200 mil reais de sobrevoo de helicóptero. É o fim da picada. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados. Só para deixar claro, esse dinheiro não vai para o Pracinha, para o soldado que está lá embaixo. Não, não. Vamos gastar com as mansões dos condomínios militares. apresentados aqui e peço o venho ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa de 770 mil reais de indenização ao general Tomás quando passou da, de, da, da ativa para a reserva. Esse, essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro as operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso, zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, nós fomos... Quantos aviões nós abatemos? Quantos, quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea pra guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais? agora que se a gente for. <risos> com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Ah não, mano. Ah não, mano. Ah não, pô. É, é uma palhaçada o que eu falo. Nós temos generais que nunca participaram de conflito nenhum, de guerra nenhuma. Ela é, não é um exército melancia, cara. É vergonha. Vergonha. Pra quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro, com essa obsessão de míssil balístico. Míssel balístico para quê? Se nem na, guerra, nem na, na fronteira, para lei do abate, a gente usa o armamento que tem? O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto? É só desculpa para não ir no pau? Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição. Agradeço o tempo que expendi. Muito obrigado. É, tropa. Essa foi a opinião aí do Ricardo Salles. Eu quero saber a de vocês, tá certo? Por último, como sempre, participem da nossa 11 primeira rifa se você deseja receber mil reais do Pix. Tamo junto, compre 4, leve 5 e também nos siga no COS TV, rumo a 400 inscritos lá, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.